hum E pessoal, essa foi a minha apresentação né, do, da poesia que foi do Mário Quintana. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa qualquer erro que eu possa ter cometido com a soletração ou algumas palavras que eu escrevi porque eu estou aprendendo. Mas espero que vocês tenham gostado e até a próxima, gente.